Amor, dois por prazer e o motivo de eu ainda me manter na caminhada Três por terror, quatro por poder, cinco pelo conflito Porque a paz não leva nada Um por amor, dois por prazer e o motivo de eu ainda me manter na caminhada Três por terror, quatro por poder, cinco pelo conflito Porque a paz não leva nada Seis pela libertação e a expansão gradativa da consciência humana Pela evolução e o despertar da pureza E o restabelecimento, do elo com a natureza O distúrbio global não afeta você O sistema é comprado pra você não perceber Que tudo isso que acontece tem a ver Com o plano dos poderosos que controlam o que vai acontecer Muita gente vai perder tudo sem poder fazer nada Olha a enxurrada, a tragédia anunciada Barranco foi abaixo, a lama desse país impregnou se no caráter de gente que ainda ri quando vê o semelhante vivendo igual um bicho E o político cortando o subsídio, ele transfere seu auxílio Pra conta de algum parente que além de assessor faz caixa dois pro presidente Um por amor, dois por prazer e o motivo de eu ainda me manter na caminhada Três por terror, quatro por poder, cinco pelo conflito porque a paz não leva nada Ainda me mantém na caminhada 3 por terror, 4 por poder 5 pelo conflito, porque a paz não leva a nada 2020 falam em esperança Hipocrisia é tanta que comemoram matança E as ações policiais muito mais emocionais Espírito patriota é coisa do satanás Milicianos são piores que animais Querem influenciar nas estruturas sociais As pessoas submissas que sofrem demais Agora são ameaçadas até por bujão de gás Pra onde vai? Tu se perdeu Não vale mais Tu se vendeu Venera Hitler Mata o judeu Ô oh meu Brasil, o que foi que aconteceu? Não volta mais Agora deu Cadê a justiça? Se corrompeu Foda-se a paz